E aí, já pensou em correr uma maratona para R$2,54 de pace? É... Exato! Solta <risos> a vinheta, logo, para gente começar isso aí! <risos> e aí, Tiagão, beleza? Então, Fala, mais... jovem farofa! Estamos de volta aí para mais um resumão. Voltou né, para participar comigo dessa vez. Você também foi para Manhattan lá aquela vez. Mas eu fiz, eu tava de lá. E aí galera, beleza? Antes de mais nada, obrigado aí pelo, pela audiência aí, o nosso resumão tá só crescendo. Tá, ah, tá ficando bom o negócio. E aquela conformidade, dá o like, se inscreve e vem pra cima. Compartilha com a galera, com os amigos, pra tá, estar tá ciente das novidades nossas e do mundo da corrida, né? Exatamente. Essa do PC mesmo, pesada. Porra, cara. <risos> Vamos cara, falar foi. daqui a pouco. Devagar ele foi. De um <risos> Vamos lá então, novidades e recados aqui do Clube Corrida Perfeita. O que, é que a gente tem essa semana, Thiago? Conta aí. Quinta-feira tem uma live prática, né, na esteira. O tio Andrei vai, quinta-feira, dia 10 de março, agora, não sei quando você está vendo, 7h30. Ele vai falar sobre postura na corrida. Né? A forma como você deve se é, postar para economizar energia, para evitar lesão. Né? Vai ser bem legal. Bem, bem prático. prático. Bem legal, é bom participar. Participa, dessas aulas, tira suas dúvidas. Esteiras. É aberto para todo mundo. Essa não é só para aluno. Qualquer um pode participar e aprender um pouquinho com a gente. Show. E o que, é que vai ter de novidade na plataforma agora? Já falei aí pra galera. Tá ficando pronto aí uma nova série, muita gente pediu, de liberação miofacial, né? A galera que gosta aí de ter algumas estratégias de recuperação no pós-prova ou pós treinos mais pesados, né? O pessoal aqui, a equipe, já gravou com o Andrei e o Gustavo, o nosso treinador Gustavo também, uma série que vai pra app, mostrando ali algumas estratégias quando a pessoa quiser aplicar no dia a dia de recuperação, usando aquele rolinho de liberação. E em breve vai estar na app, no máximo acho que umas duas semanas a gente vai e, tá e além de liberação e além da aula de fortalecimento, além do educativo, a gente também tem as aulas ao vivo e. De alongamento e mobilidade, né? Sim, que é uma aula bem legal, né? Não só focada em recuperação, mas também a melhoria da amplitude dos movimentos na corrida e tal. Enfim, tem bastante coisa aí nas no nossas, nossas Lembra, plataformas. Lembrando que é só para quem é alumno, aluno. Se aluno você não da assessoria é. Online, entra clica lá. aí no link aí na descrição e você é aluno. Perfeita.com.br cai para dentro. Exatamente. E o nosso investimento, Tiago, como é que está? Pois é, quem não está sabendo, né, a gente abriu uma rodada de investimentos para qualquer pessoa física que tenha interesse em se tornar sócio do Corrida Perfeita. Não vamos falar muito aqui porque já falamos no primeiro resumo. né? O pessoal que não sabe ainda pode entrar lá. Em breve vai estar sendo um podcast a respeito disso também, se der tempo ainda, né? porque é. já está na fase final. Temos um limite, né? as pessoas podem investir até um determinado valor. Ou seja, a gente abriu parte da, da, da, da, parte da empresa para investimento. E está quase encerrando, já está com quase 90% concluído. 300 seja, sócios mais. É, né? a rodada mais de 340 já, é. eu acho, se não me engano. A rodada já está garantida, né? ou seja, já vai acontecer de fato. A gente atingiu o mínimo que era 66%, bem, muito bem sucedido o projeto. Se você quiser conhecer, o link vai estar aqui também, captable.com.br, que é a plataforma regulada pela Comissão de Valores Mobiliários CVM, que está fazendo essa rodada de investimento. Então lá você pode conhecer tudo como é que funciona. A partir de milão, mil reais, pode se tornar nosso sócio investidor do Corrida Perfeita. Assim como você pode ser sócio numa empresa na Bolsa, pode se tornar sócio de uma startup, como a Corrida Perfeita hoje. Entra lá que você vai saber mais. aí Vamos diversificar o portfólio. É, Caraca. É importante, é importante. É. Mas com guerra, com tudo aí, <risos> se acabando, é importante. E para o pessoal, no, para os nossos alunos que querem conhecer uma graninha. Temos o cashback. Cashback, né? toda semana a gente traz aqui promoções. Essa semana a gente está com a Decathlon, que dá 4% de cashback e até 50% de desconto. São coisas cumulativas, exatamente. Se eu falar errado, você me corre é, me é isso aí. E no site da Olympicos, lembrando que isso é tudo online, né? Na é, Decathlon tudo online. pela nossa plataforma lá, de cashback. E na Olympicos, 15% de desconto na primeira compra e 7% de cashback. Então corre lá. Lembrando que essas promoções, elas. Entram e saem. Vão, sai, vão é... oscilando, então você pode entrar lá agora e não ter, ou ter uma melhor e tal. É, e não entrar. tem só, a gente repete sempre, não tem só de esporte. esporte. De Hoje eu economizei, ganhei cashback no posto de gasolina. Tem gasolina, tem farmácia, tem restaurante, tem uma penca de coisa lá bem bacana. Para aluno também, se não sabe como é que faz parte, você não fez seu cadastro ainda, Linkzinho na descrição e vai estar informando como é que faz. Novos, conte... Novos conteúdos da semana, semana passada a gente soltou. eu é, listei três aqui, eu, eu e minha, eu, eu keep, minha equipe. Tem um vídeo muito legal que é o treinador Gustavo Guedes com o Andrei falando sobre álcool e corrida. Isso aí gerou um, um, monte de papo, e um papo legal. A galera comentou, Comentando. muita gente participou Tu participou? Tu participou álcool? Você entende, né, não. Velho? Eu parei. Parou, Até Hoje, de segunda? É, hoje é segunda, pô, não pode. Contra a minha. E aí, tem esse vídeo no YouTube, tem esse vídeo no Instagram. Né? Então vai lá, dar uma olhada, esse bate-papo bem legal, cara. eles falam de uma forma bem leve para a gente que é amador e tal, né? como é que se portar nisso, não criar, ficar tão... Criar um equilíbrio Exatamente. Aí, né? entre os dois pontos. Tem um foi vídeo verdade. muito legal, que foi um dia que o Andrei deu uma bronca na gente aqui, que é como economizar energia, ele deu uma aula muito didática para nossa a equipe, para né? a equipe do Coisa Perfeita. Esse vídeo está no YouTube, sensacional. Ele foi, acho que o melhor da semana passada de, de views, Isso. então, cara, não perde. Está tudo aí tem embaixo o link aí, né? Conteúdo riquíssimo, né? E... Para quem tá vendo, né? porque tem gente ouvindo no podcast agora, ah, agora também, né? agora tem, né? né? né? É. Então, Para quem tá vendo, Bom, os links estão na descrição do YouTube. E tá no, e tá no nosso YouTube lá. É só... fácil achar. Como é que é o nome? Como economizar energia na corrida. Isso. Passinho. E no Instagram, tem um, um corte lá que a gente fez, que é o que fazer quando o seu corpo cansa no meio da corrida ou no meio da prova. É uma dica muito legal, tá bem de Dash, também tá bem didático também, também do André esse vídeo. E chefe, vai lá e aproveita Perfecto. o conteúdo. Aproveita e que é grátis. Esse é gratuito, esse não precisa ser do clube, não. E notícias <risos> do mundo. Vamos falar desse rapaz que correu uma maratona com a 2,54. Estava comentando aqui em off agora há pouco, né? Talvez eu tenha feito 2,54 correndo 100 metros alguma vez na linha. Eu acho que eu nunca cheguei em 2,54. Talvez 100 metros do máximo eu tenha conseguido. Na bike, vez. talvez. Tenha... Vai que é fácil, aí é fácil. Pois é, o... É, keniano, né? Kipchoge, Eliud Kipchoge, Eliud, o Robozão. É, o cara. Fez a maratona de Tóquio, que foi agora esse final de semana, né? Voltou Sábado, a ter. Né? Não teve ano passado, né? Não teve ano passado, no um ano retrasado teve só para profissionais. profissionais. É, ela é uma majors, né? Então ele está fechando. Faltam duas para ele completar todas as, todas as seis majors, as né? seis, né? Uhum. Eu até tem aqui, quais que faltam para ele. Ele também ganhou a, a Maratona da Olimpíada, que foi no Japão, mas não foi em Tóquio. Uhum. Lembrando, Sapporo, né? Que é diferente. Né? Saporo. Saporo. E ele e... ganhou essa aí e bateu o recorde da prova, né? Ele bateu o recorde da prova. E a feminina Bridget também, a Keniana, que fez 2.16-02, também bem forte. Mas qual foi o tempo do que Show? A gente falou? 2-02 e quatro. 2,02 e 40. 2,54 é, de pace. Um robôzão. E a é. mulher também bateu o recorde, foi sinistra. É, ela fez 3,13 de pace. 2,16. Né? Bem forte, né? Muito forte para Pra 2, você 20. ver, na semana passada você disse que. Eu não lembro o atleta que bateu os, o recorde dos 10k. K. Ela uhum. correu pra 29 e pouco. Acho que dá isso aí, 2,54 de pace. É o pace do Keep Show né? É. é. E ela correu os 10k. Uhum. Então você, você vê como uhum. o rapaz é forte. E a prova foi boa, né? A Mostrando foi... que as corridas estão voltando de verdade no mundo 25 todo, 25 né? mil atletas inscritos, né? Entre amadores. 139 Pro. Bom, demais. Boa, bom pra caramba. E essa prova teve a transmissão na televisão. Foi? É, aqui no Brasil também? Aqui no Brasil, na ESPN. Né, Massa demais. Então, estamos vo voltando. Vamos, vamos ter um ano bom aí e tal. E tomara que o robozão continue... Surpreendendo aí. A... Imagina você chegar a sub-2 em uma prova oficial. Ele tem 2 em 1, né? O recorde mundial é dele. É, é Londres, e um. né? Assim. É Londres, né? Eu acho que é Londres. Londres ou é Berlim, alguma coisa assim. E aí. Vamos ver. Eu acho difícil ele ter um sub-2, né? Uma prova oficial, né? Que ele é. tem naquele desafio lá, né? Em Viena. É porque é o seguinte: ele, ele já tem 37 anos. Ele. Não tem, eu não acho que ele não tem mais como bater esse sub-2 em prova, né? Vai ficar pro próximo aí. Mas. Vamos a ver, gente vai vê que... que cada geração vai baixando, vai baixando. Vai canar que a Nike faz um super tênis aí autorizado a fazer o um cara subir o peixe. Então ele já venceu quatro das, das seis corridas. Quais e... que ele venceu? Cara, aqui não falo. Eu sei que ele que Boston, Londres, Berlim, Chicago, Nova York, Tóquio. Eu não sei qual que ele não venceu. Eu, eu não lembro de notícia dele em Boston não. Talvez Boston seja um. É. Talvez Nova York também. Eu também Exato. Não, também não eu lembro sei dele em de Nova York. Não. Londres e Berlim várias vezes. Mais uma vez. pesquisei aí, galera, que a gente não pesquisou. A gente tá batendo papo aqui, não sabe. E eu tenho uma notícia que não tá aqui, que eu, que eu vi ontem também, quando eu tava procurando sobre o é, é, mundo da corrida, o Mofará voltou a correr também. Pra prova longa? Prova curta. Prova 10K. curta desistiu da, é, da, das longas. É, voltou. É, Será é, que para... ele vai cair e levantar de novo? Porque ele era o mestre, né? O cai é e Beleza. Não e... vamos falar do, das pessoas de verdade agora, é, As pessoas reais, não um é, é, desses monstros. Chega de bomposão. É, Tivemos aqui no Brasil algumas provas e nossos atletas participaram, todo mundo aí mandando fotinho com medalha, marcando a gente no Instagram. Marca a gente pra gente fazer o, o Medal Bonda, pra você Medal aparecer, aparecer no, no CT. E a gente tem alguns destaques aqui, né? Que foi a aluna que. Ela é do Guedes, eu não sei o nome dela. Keila. Que... Keila. Keila, Keila ela correu a meia maratona de Miami. Ela mora lá nos Estados Unidos. Ela é manda o nosso clube personal, que ela tem um acompanhamento com o treinador. O treinador dela é o Gustavo Guedes, que acompanha é. ela. Parabéns, Keila. Nós tivemos a Vanessa, que também é do Gustavo. Gustavo Guedes, é está ah, demais. Está na cadeira forte, hein? A Vanessa fez a meia-maratona aqui em Brasília, esse final de semana. SB Half Marathon, né? É, nem que... sei o nome. É e isso. ela foi, ficou em sétima geral e primeira da categoria. Fez uma prova é. boa. Lembrando que ela fez a meia das pontas, um dia desse também foi. umas três semanas atrás, né? Décima nona, né? Tá bem, tá? Teve bem. Teve o Marcos Lisboa, que correu a track field também com... Lá Campinas, né? lá em Campinas também com Viní é, Vinícius Souza e galera voltando e tendo muita prova aí no, no, no, no Brasil, muito né? Muito a prova do, dos amadores, a festona. Marcela Santos também fez uma Night One aqui, não sei de onde foi. Clips Night One, não sei onde foi? Parabéns. Não localizou. O né? é importante que é que tá tendo muita prova. A gente Você consegue, tá a, gente é, a galera tá fazendo. Você vai vai tá aí trazendo, né? Tá aí fora das provas, se liga nos calendários, tá tendo prova demais aí, aproveita. Lembrando que a gente vai estar, a nossa próxima prova é 10 de abril, Maratona de São Paulo. Isso, a galerinha vai estar tá lá. Quem, tiver, é. quem quiser é, se, encontrar, se encontrar lá, fazer uma resenha, foto, manda mensagem aí no nosso, nas nossas redes que a gente vai, vai marcar. Tá lá. Os alunos também estão informando aí devidamente a, a, a, como é que vai ser esse encontro lá. Beleza, vamos para o depoimento? Fechar nosso, nosso resumo de hoje com depoimento de aluno. É. Essa aqui é a Lívia, ela mandou uma mensagem para a gente. Falando assim, ó, boa tarde, gostaria de dizer que estou muito feliz, comecei a correr em 2020 e sempre senti dificuldades na corrida. Comecei a assistir às aulas e fazer os treinos de aquecimento. Hoje, na minha primeira corrida do planejamento de treinos, já senti toda a diferença, não senti dores e a corrida foi leve e fácil. Isso, né? A corrida perfeita é isso, é... É você ter o prazer de correr e não ficar naquele sofrimento. É alcançar a sua corrida perfeita, como a gente fala, não né? existe um padrão único. O padrão é aquele que você consegue fazer com felicidade. Esses depoimentos são legais também, né, Farofa? Porque mostram que, acho que o objetivo número um do show todo mundo, por mais que você não esteja nesse estágio mais, esteja no estágio de performance, né? É conseguir correr bem, né? É conseguir estar feliz correndo, ter prazer no esporte. Imagino eu que, se for o interesse dela agora da Lívia, os próximos passos seja melhorar tempo, né? Avançar, mas alcançar esse objetivo número um, principalmente para quem está começando agora. Conseguir correr bem, né? Concluir uma distância bem, com felicidade, com alegria, sem lesão, sem dor. Isso é o mais importante. A gente fica muito feliz de receber depoimentos como esse dela e a gente sempre pede, né? Teve resultado com a gente, manda. Como muita gente já manda para a gente no inbox, lá no e-mail, no WhatsApp dos treinadores, a gente está sempre. Muito feliz em receber esse depoimento e poder compartilhar aqui. Isso aí. E quem quiser fazer parte do clube? CorridaPerfeita.com ou direto no barra clube. Tem lá as duas opções, né? Um plano mais econômico que você faz um acompanhamento mais individual do seu treino e se precisar de ajuda tem nossos treinadores sempre lhe acompanhando no WhatsApp. Quando você precisar, você demanda, né? E o plano personal que a gente já citou aqui hoje, né? Alguns atletas que fazem parte do plano personal. Um treinador é designado de acordo com o seu perfil e objetivos para lhe acompanhar um a um. Planos também super... Apesar de não ser o mais barato, mas também são planos assim, a valores muito acessíveis. Né? Com assessoria hoje individualizada, com um treinador te acompanhando a partir de 99 reais por mês, é bem convidativo e com metodologia completa como a nossa. Né? A pessoa vai ter acesso a tudo, a treinamento de fortalecimento, a parte técnica, o treinador vai avaliar a técnica de corrida da pessoa por meio de vídeos, enfim, é um trabalho bem completo mesmo, que funciona mesmo né? a distância. A Keila que você citou aí hoje, que mora lá nos Estados Unidos, fez a prova de Miami, ela é acompanhada desde o começo pelo Gustavo, totalmente online, funciona muito bem. O acompanhamento é próximo de verdade, então entra lá e conheça a nossa proposta para você fazer parte da nossa assessoria online. Beleza, então encerramos aqui. Fechou por hoje? Até semana que vem. Até valeu. o próximo, obrigado e boa semana para todos. Bora, bora correr. Tchau.